Olá meus amigos, minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Olha só gente aqui, que situação. Soltei aqui meus pintainhos para para comer umas, umas folhinhas. Aí aqui tem dois pichaninhos, dois gatinhos. Olha, olha só. Esse aqui é o, o Tel e aquele é o Arisco. Ó. Esse, esse gatinho apareceu aqui, bem magrinho. Minha esposa começou a dar comida para ele, comprou ração. E ele cresceu, tá fortinho. E eles vêm pra cá. Deixa eu, olha, vem pra cá, pra um dos, os pintinhos, ó. E tá ali, ó. Eu já espantei uma vez. Ele, por que o nome é Arisco? Foi eu que coloquei. Porque ele tá aqui com a gente há uns seis meses. E o máximo que a gente encosta nele é um metro. Ele é, olha, ó. Olha só ali, ó. Olha, ó. Ele fica de oi dos Também tô de oi nele aqui, ó. Olha, ó. Se deixar aqui ele pega os pintainhos. Eu tô aqui pastorando aqui, bonitinho aqui, ó. Olha só gente, que lindo aqui os pintainhos, ó. Vai ser uns galos. É quase tudo macho. Era, tri, era 29 eu eu, aí eu fiz aí uma doação. Eu dei aí o, o restante, ficou só 12 pintinhos. Mas eu vou ficar de olho que tá com as orelhas balançando ali, ó. O Theo já desistiu, já foi embora. Ele tá ali, ó. Tô aqui só olhando. Olha. Tá ali, ó. Olha pra galinha. Olha. Tá lá. Isso aqui é um pé de. Um pé de. Salsinha, né? Ele cresceu, florou. Ó, tá cheio de sementinha, Olha. B Bom, eu... Eu vou espantar o gato, porque... Pra ele não ficar aqui muito tempo... Não, quer ver? Chega pertinho aqui. Ele, não, é arisco aí, Ele já corre, ó. Ó. Já vai embora. Ele está aqui de volta outra vez, ó. Os pintinhos ali, ó e ele tá de mirada, olhando para mim e para os pintinhos ó. e eu de oi nele Por que eu tô deixando assim, porque eu tô por perto, se um dia eu esquecer o portão aberto esses gatinhos ficam aqui, então eu tenho que saber a reação deles, né? Olha isso aqui, ó. Tem que saber o que eles estão pensando. Gato gente é um caçador então você tem. Cadê o arisco? O arisco sumiu? Lá está ele lá. lá escondidinho ó. lá. E o Tel está aqui ó. O Tel tá indo devagarinho. Ó, tá olhando lá. Olha. Não sei se tá armando um bote, alguma coisa. Só sei que o Theo tá aqui, ó. E o Arisco lá. Bom, mas antes, se ele quer fazer alguma coisa, vou pôr os pintainhos para dentro. Tô dando aqui uma raçãozinha, ó. Coloquei os gatos para ir embora, mas que ele pega algum, né? Olha, ó. Eles não estão nem aí para ração quase, que eles querem meia folhinha. Ó. Pois então meus amigos, minhas amigas, chegamos por aqui. Agora vamos já moemos o, o milho para os pintainhos. Agora vamos pôr isso para dentro aí. ó Um abração para vocês. Todo dia cedinho, antes de trabalhar no canal Rob do Zé, ou Zé Maria Lima, a gente, a gente não quer entrar não. Ó. A gente põe os pintainhos pra dentro. Um milho para eles, né? Quero criar esses, esses pintainhos sem ração, só com milho, gente. A ração, olha. Aqui, ó. Então tudo aqui na ração agora. Então um abração, até o próximo vídeo. Tchau.